olá pessoal do f1 horizon hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de fórmula 1 aqui no canal bom e hoje como você está vendo aí estou jogando sem nada na tela sem nenhuma informação na tela no fórmula 1 2013 tá bom bom eu confesso que foi um meio difícil porque tipo não dá pra ver os status do carro sabe quando você aperta o x lá você não consegue ver nada do carro se a asa está quebrada o pneu está desgastado como é que tá a gasolina entendeu é muito ruim é esquisito ainda mais não tenho como falar com o jeff né no rádio com o engenheiro daí fica mais difícil ainda. mas não foi não foi tipo carreira assim só foi um vídeo só, só por fazer mesmo de eu jogando sem nada na tela em Mônaco. em Mônaco. eu travei muitos pneus na hora é, é complicadinha essa pista, hein? ainda mais torcendo sem controle de tração, mas isso não foi o problema que eu não rodei Mais ou menos Mas tipo, eu só bati mesmo <risos> Bati a asa, quebrei a asa Dei que reiniciar, mas vocês vão ver, vocês vão ver, não vou dar muito spoiler não Não sei se vocês perceberam, mas domingo não teve vídeo Porque eu, eu decidi sim que eu não vou fazer vídeos final de semana Nesse vídeo que tá aparecendo aí, eu coloquei um card aí esse vídeo não foi muito bem porque era final de semana e tipo acho que quase ninguém assiste final de semana então só vai ter é, segunda terça quarta quinta e sexta tá final de semana não vai ter mas até pra mim tem mais tempo para mim fazer os vídeos né eu faço tudo tipo meio em cima da hora bora lá bom aí eu só tô mostrando dificuldade mesmo né eu tô, tô jogando no lenda aí eu coloquei alguns flashbacks, né, porque eu sempre preciso. Beleza, são três voltas. Vamos lá, vamos escolher a pista de Mônaco. Ah, e agora que eu lembrei que eu tava com a Williams, tá? Eu escolhi a Williams, eu não mostrei. Mas é, eu tô com a Então bora começar ali, ó. Eu tô escutando esse barulhinho aí, ó. Não desse, mas... Tá chovendo, mano. Eu gravei quando tava chovendo. Mas não tinha outra data ela larguei muito bem, como vocês podem ver, olha só como eu larguei bem e olha só como eu não tomei punição, é incrível. É, bora lá. Aí eu fiquei preso e fiquei ralado, olha, os caras só me trancaram. Vixi, eu passei ali, passei, tem uma Sauber lenta na minha frente, o outro já veio massacrando eu. Nem sei se eu travei o freio não consigo ver olha só eu xingando ali no virtual na vida real né? <risos> Inception aqui beleza mano o que me impressionou também é que tava muito rápido sei lá parecia que eu tava monza nessa reta aí mano chegou muito rápido no limite sei lá por quê. eu nem coloquei setup ainda coloquei no no flat né vamos ser assim no padrão eu freio um pouco antes dele para não ter perigo dele frear antes mesmo do ponto de frenagem normal né dele me bater quebrar minha asa eu já sei como é que é esses botes aí olha só fiz a curva bonitinho coloquei no rico quero jogar acabou mas ah, beleza, padrão, padrão Travei o pneu bonito aí, ó. E eu reclamando de novo. Exato. E eu fiquei. Só que não. Depois que quebrar essa asa eu reiniciei, com certeza. Quer ver? Ô eu eu oh, louco, eu sou macho mesmo. Hein? Eu quebrei as duas asas e eu não reiniciei. Essa aqui é só que piloto bom exatamente dá um joinha aí mas beleza eu vou reiniciar de qualquer jeito né aí voltamos olha só vamos largar novamente beleza vão se apagar as duas vermelhas de começo gp de mônaco foi largando um pouquinho melhor vamos ver se eu não bati não bateu ninguém me falei bem antes mas eu acabei batendo mal do nada não nada Não sei se nessa hora, aí ó, nossa, essa hora eu fiquei pistola, mano, eu fiquei pensando, putz grilo pra não falar outra coisa. Aí ó, eu fiquei pistola também, ó. dá pra ver a minha reação da minha mão ali, <risos> que é a única expressão que eu consigo fazer. Olha só essa ultrapassagem aqui, que com uma porcaria. <risos> fazer o que? estamos falando em Mônaco, né mano? É Como eu falei, né? Nessa reta é impressionante, né mano? Aí chegando no limite facinho né mano. Eu que pode? Eu quero setup em Monza também, hein, mano. Deve ser bom. Olha só Essa é a sarela. Aí ó, vou usar flashback, quer ver? Quer ver? Ah, ah, ah. Eita, nós. Quer ver usar flashback? Não, não, não mesmo. Não não, não, não pode. Não pode, que coisa feia. Usei flashback na melhor hora, né mano? Quebrei o coin de novo. Eita, um pouquinho. Oh, o outro cavalão veio ali. Isso vocês vão ver uma coisa muito legal. Depois da curva ali. Quer ver? vocês vão ver. Eu vou ficar até calado aqui. Exato, foi isso mesmo. Ele foi penalizado, cara. Então a gente não precisa se preocupar muito com ele. Só ficar 10 segundos ali, né? tudo dele. Mas lógico que a gente pode ultrapassar também, né? Por que não? Mas eu acho que é bem improvável que a gente consiga, né? da quantidade de vezes que eu travei esse pneu. Somando o desgaste é, é dá pra fazer umas cagadinhas, né? A reta aí do... <risos> mais rápido, irmão. Eu freio nossa, dá travada linda aí. reduzir um pouco para não dar punição, mas eu só com o caminho, beleza. Aí eu fui errado. Completamente errado Aí eu nunca Eu quase nunca consigo fazer essa curva certa É a primeira vez que eu faço certo Agora eu levei punição deu eu bati, fiquei com raiva deu eu dei flashback, claro <risos> A travada ali do pneu Só saiu fumaça no negócio <risos> Olha lá Travei ainda, do mesmo jeito, não adianta nada Quase bati Padrão cares bolado freiei vou travar o pneu claro que eu travo o pneu eu bato ali também eu fiquei brabo deus <risos> flash breaks travei o pneu travei o pneu quase bati Meu Deus, coloquei na econômica, não sei porquê, mas ok. Eu tava com medo de como se tivesse acabado. Já eu coloquei, eu queria mudar ó, o freio para o de trás, mas não consegui. Agora eu vou conseguir, conseguir, mas eu percebi que só piorou. Então daí eu voltei pro normal. Daí né? eu fiz tipo com vocês, Meu Deus, vamos colocar naquela reta ali. Acelera Mike Monza, incrível. Não travei o pneu aí. Aí é incrível, né, mano. No lugar que é pra travar o pneu mesmo, eu não trava. Na hora que não é pra travar o pneu. Na curva que não é pra travar o pneu, eu incrível. É incrível. E nessa hora, quando eu vi a bandeira quadriculada, só tava agradecendo. Só quebrei o cone, né. Tinha que quebrar, senão... Não era... Não era eu, né, mano. Olha só, terminou a corrida, eu só agradeço. Aí ó Eu queria bater o carro mas não consegui de tanta raiva brabo Mas é isso mesmo, é vida né mano O cara da frente tomou uma punição ali, as vermelhinhas ali Piscando Mas não é isso galera Vamos ficar por aqui então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder todo o conteúdo de Fórmula 1 aqui que eu estou trazendo, beleza? Lembrando, não terá mais vídeo no final de semana, somente segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá bom? E fui! Eu.